Se uma mulher faz essas coisas, é sinal de que ela gosta de você eu sei que você está aqui porque quer saber se ela está caidinha por você. Mas antes de começar, quero que você se lembre de uma coisa, a sedução é uma arte sutil e delicada. Para ter sucesso, você precisa prestar atenção aos sinais que ela está enviando. Então, se você está pronto, vamos começar. SINAL 1 ela se aproxima de você você já reparou que quando uma mulher está interessada em um homem, ela tende a se aproximar mais. Talvez ela faça isso de maneira sutil, como inclinando-se para perto quando você fala, ou talvez de forma mais direta, como tocando seu braço ou ombro. Esses gestos podem parecer pequenos, mas são sinais importantes de que ela está atraída por você. Quando uma mulher está caidinha por um homem, ela tende a se aproximar mais dele. Isso pode ser notado em diversas situações, como em uma conversa, quando ela se posiciona mais perto do homem, inclinando-se em sua direção, ou quando ela encontra um pretexto para encostar no homem, como tocando seu braço ou ombro. Essa proximidade física é uma demonstração clara de interesse e atração. Quando uma mulher se aproxima de um homem, ela está enviando sinais de que quer se conectar com ele em um nível mais íntimo e pessoal. Além disso, essa proximidade física também pode ser uma maneira de testar a reação do homem. Se ele retribui o contato físico, ela pode se sentir mais encorajada a continuar flertando e demonstrando interesse. No entanto, é importante ressaltar que nem todas as mulheres vão se aproximar fisicamente de um homem que estão interessadas. Algumas podem ser mais tímidas ou reservadas, e preferir demonstrar seu interesse de outras formas, como por meio de contato visual prolongado ou de conversas mais longas e profundas. Sinal 2. Ela sorri para você O sorriso é uma arma poderosa na sedução. Quando uma mulher está interessada em um homem, ela tende a sorrir mais para ele. Observe se ela sorri quando você está por perto, se ela sorri quando você faz uma piada ou se ela sorri só de olhar para você. Se você notar que ela está sorrindo com mais frequência, é um sinal claro de que ela está caidinha por você. O sorriso pode ser um sinal de que ela se sente confortável e feliz ao seu redor, e que está curtindo o momento que estão compartilhando juntos. Além disso, um sorriso também pode ser um convite para que o homem se aproxime mais e continue flertando com ela. No entanto, é importante estar atento à diferença entre um sorriso genuíno e um sorriso falso ou educado. Um sorriso falso pode ser apenas uma forma educada de responder a uma situação social, enquanto um sorriso genuíno envolve a ativação de músculos específicos do rosto e tem um aspecto mais natural e espontâneo. Além disso, é importante lembrar que nem toda mulher que sorri para um homem está necessariamente interessada nele. Algumas mulheres podem simplesmente ser mais sorridentes por natureza, ou estar sendo educadas e simpáticas por uma questão de etiqueta social. Por isso, é importante avaliar o contexto em que o sorriso ocorre, e observar se há outros sinais que reforçam o interesse da mulher, como contato visual prolongado, proximidade física e linguagem corporal positiva. De forma geral, um sorriso genuíno e frequente é um sinal claro de que a mulher está curtindo a companhia do homem e pode estar caidinha por ele. Sinal 3. Ela presta atenção em você quando estamos interessados em alguém, queremos saber tudo sobre essa pessoa. Se ela está caidinha por você, é provável que ela preste muita atenção em você, seja nas suas palavras, nas suas ações ou nos seus interesses. Preste atenção se ela faz perguntas sobre sua vida, se ela se interessa por suas histórias ou se ela se lembra de detalhes que você mencionou antes. Se ela está prestando muita atenção em você, é um sinal de que ela está interessada. Além disso, ela também pode prestar atenção à linguagem corporal do homem, notando pequenos gestos ou expressões faciais que podem revelar seus sentimentos ou emoções. Ela pode sorrir mais, inclinar-se em direção a ele e manter contato visual prolongado, demonstrando que está engajada e interessada na conversa. A mulher também pode demonstrar interesse em conhecer melhor a vida e o mundo do homem, fazendo perguntas sobre sua carreira, família e hobbies. Ela pode procurar criar um ambiente descontraído e confortável, para que o homem se sinta à vontade para compartilhar suas histórias e opiniões. É importante notar, no entanto, que prestar atenção em alguém nem sempre significa que a pessoa está interessada romanticamente. Algumas pessoas são naturalmente mais atenciosas e empáticas, e podem demonstrar esse comportamento com qualquer pessoa, independente de terem um interesse romântico ou não. Por isso, é importante avaliar a intensidade e a frequência com que a mulher presta atenção no homem, e observar se há outros sinais que reforçam o interesse romântico, como contato físico, sorrisos genuínos e linguagem corporal positiva. De forma geral, se uma mulher presta muita atenção em um homem e demonstra interesse genuíno em conhecer mais sobre ele, é um sinal claro de que ela pode estar caidinha por ele. Sinal 4 Ela fica nervosa perto de você quando estamos atraídos por alguém, é normal sentir um pouco de nervosismo e ansiedade. Se você notar que ela está ficando nervosa perto de você, como mexendo no cabelo, suando ou gaguejando, é um sinal claro de que ela está caidinha por você. Esse nervosismo é uma reação natural ao estar perto de alguém que desperta emoções fortes. A mulher pode parecer um pouco tímida ou desconfortável, e pode tentar disfarçar esses sentimentos, mas os sinais ainda são perceptíveis. Ela pode mexer no cabelo ou nas roupas, mexer no celular sem motivo aparente ou até mesmo evitar o contato visual. No entanto, é importante notar que o nervosismo não é necessariamente um sinal positivo, e pode indicar que a mulher não está totalmente segura em relação ao seu interesse ou que está passando por uma situação desconfortável. É importante observar se os sinais de nervosismo são acompanhados de outros sinais mais positivos de interesse, como contato físico, elogios ou conversas mais profundas. Por outro lado, se a mulher demonstra um nervosismo excessivo e parece estar desconfortável na presença do homem, é importante respeitar seu espaço e não forçar a situação. É preciso lembrar que cada pessoa tem seu próprio tempo e seus próprios limites, e o importante é sempre agir com respeito e empatia. Sinal 5. Ela mantém contato visual O contato visual é uma das maneiras mais poderosas de demonstrar interesse em alguém. Quando uma mulher está caidinha por você, ela tende a manter contato visual por mais tempo. Observe se ela olha para você diretamente nos olhos quando conversa, se ela mantém o contato visual mesmo quando há outras pessoas ao redor ou se ela olha para você de maneira sedutora. O contato visual prolongado é um sinal claro de que ela está atraída por você. Lembre-se sedutor, não basta ver, precisa praticar espero que vocês tenham aprendido como eu. E para você, tem um presente especial, um manual completo criado baseado na vivência de mais de 100 anos, de homens completamente sedutores, que passaram pela história da humanidade, clique no link na descrição, pois todos que estão comigo, já estão colhendo mais resultados que você, junte-se a nós e melhore a sua vida com mulheres.